Campos de Força Tetraédricos Gravitacionais Aplicação da Quarta Lei da Apometria A Lei da Formação dos Campos de Força Formam-se campos de força com as formas que quisermos. Habitualmente usamos a forma piramidal de base quadrangular, da mesma forma que a pirâmide de Keops do Egito. Esta pirâmide, que é um campo magnético perfeitamente definido, deve ser maior do que a casa onde trabalhamos pois deve englobá la inteiramente. Se a construção for grande demais, podemos circular somente a sala onde operamos. Para facilitar a tarefa, costumamos pronunciar pausadamente e em voz alta as primeiras letras do alfabeto grego que limitam o campo a ser formado e correspondem aos vértices da pirâmide. A. Alfa B. Beta G. Gama D. Delta e, Epsilon, referindo cada letra a um vértice da pirâmide. Observação, quando usamos a terminologia grega, sempre estamos nos referindo à formação de campo de força, em qualquer situação. Alternativamente, podemos criar duas pirâmides, unidas por suas bases, uma pirâmide inferior e outra pirâmide superior. Pode-se criar cores em cada uma das pirâmides. Aconselhamos vermelho rubi para a pirâmide inferior e azul para a pirâmide superior ou utilizar matérias-primas como laser ou elétricas para aumentar o grau de proteção. No topo da pirâmide superior, imaginar o símbolo crístico do trabalho, a cruz rubi ou azul. Cones, esferas, malhas, tapetes, anéis ou círculos nas mais diversas texturas normalmente brilhantes, e metálicas, magnetizadas ou mesmo espelhadas, podem ser combinadas com as pirâmides, constituindo barreiras que impedem a passagem de seres de baixo nível vibracional. Esses campos de força são utilizados para isolar obsessores e também podem ser deslocados no tempo e no espaço com finalidade terapêutica. Por exemplo, enquadrando um obsessor numa pirâmide, isolando-o, cortando as ligações e alimentações, desenergizando-o e finalmente pedindo que a pirâmide toda seja elevada aos planos elevados para tratamento.